defesa de Michel Temer pede ao Supremo a anulação de indiciamento por corrupção. Novas vítimas denunciam suspeita pela morte de empresária depois de procedimento estético no Rio de Janeiro. A reportagem especial mostra o aumento nas apreensões de drogas sintéticas em todo o país. Cientistas anunciam maior descoberta de galáxias que podem dar pistas sobre a origem do universo. Cruzeiro vence o Corinthians e conquista a Copa do Brasil pela sexta vez. Tudo isso agora no Fala Brasil. Olá, um ótimo dia para você. Um excelente dia, seja muito bem-vindo. Três novas vítimas procuraram a polícia para denunciar a mulher presa pela morte de uma empresária depois de um procedimento estético no Rio de Janeiro. Uma delas sofre com as consequências de um preenchimento feito há dois anos.